Para quem não me conhece, meu nome é Edilson e eu tentarei gravar de novo um vídeo a respeito de jambolão. Jambolão é essa frutinha maravilhosa que está na minha mão e que eu vou degustar um pouquinho aqui. esse caroço, é maravilhosa de sabor, um sabor bastante específico, agradável, um pouco adstringente. Em suco eu acho melhor. Vamos falar dela e de seus nomes. Você pode localizar isso na Wikipedia com facilidade. A variação de seus nomes é grande. Jamelão, Jambolão, Jamborel, Baguaçu Jalão, João Bolão, Mangelão. Azeitona preta... Ameixa roxa... Barga de freira... Oliveira... Brinco de viúva... Ou guapê... Primeiro eu gostaria de... Essa... A, a, a árvore... Uh, é de mesmo nome... É uma espécie nativa da Índia ou da Ásia... E certamente foi trazida para o Brasil por migrantes E se instalou bem, se desenvolveu bem no Brasil e no Nordeste também Primeiro vou fazer referência a Gostaria de fazer algum comentário a respeito da internet E da internet não científica Existem duas internets, sim não uh, separadas. A internet científica é paga. A internet não científica normalmente é toda, totalmente aberta. A científica é mais elaborada, catalogada em revistas próprias para registrar artigos específicos, logicamente mais advindos das universidades. Pretendo contribuir com esse vídeo não para um público de nível universitário especificamente, mas também para eles, mas para todas as pessoas interessadas no assunto. O difícil é converter ou debulhar a linguagem científica numa linguagem popular, mais acessível, mas tentarei. A maioria dos vídeos populares da internet falam de milagres. Estou usando aqui a palavra milagres porque, como força de expressão, atribuídos ao jambolão ou azeitona preta, seus chás, muitas considerações em relação a diabetes e outras funções que não seriam características do jambolão. Não se trata de uma fruta tão excepcional. Assemelha-se, em termos de nutrição, a jabuticaba, a uva, jambo, açaí. É, eu diria que a, a, o jambolão, ou azeitona preta, é um açaí light, mas com um sabor mais característico e melhor, muito melhor do que o açaí. Os componentes nutricionais podem ser acessados por quem se interessar em compêndios científicos. A USP e entidades de catalogação de alimentos é, cuidam disso e é só procurar na, no, no, no, no, no pai Google na verdade o pai feito por todos genericamente como muitas frutas é, a azeitona preta é rica em açúcares sais minerais e vitaminas o seu destaque é a presença de uma boa quantidade de antocianinas cor roxa em sua composição Estudei isso, isso nos laboratórios de química da UFC, bem como Jabuticaba na UEG, Universidade Estadual de Goiás. No final, vou deixar um link de um artigo produzido por colegas da Unicamp, Universidade de Campinas, São Paulo, determinando a quantidade de antocianinas presente no jambolão. Não há... Como desfazer ou criar outro nome para antocianinas? Cientificamente já está bem definido esse nome e está relacionado com a cor ciano roxo. Antocianinas, na verdade, é o nome que eu quero destacar e pedir que as pessoas absorvam esse nome principalmente os leigos. Vitamina C é o nome de comparação que quero usar. Hoje todos conhecem vitamina C, um excelente antioxidante comercializado de diversas formas no mercado farmacêutico e cosmético e nesse último como creme revitalizante da pele. Ocorre uma semelhança de ação entre a vitamina C, presente em muitas frutas, nossas, com gostinho ácido. Caju, goiaba, limão, uma diversidade grande de nossas frutas. E a vitamina C, ela não tem uma cor própria. A vitamina C pura é branca, ou incolor. As anto, antocian, antocianinas são roxas na natureza. Todo roxo em plantas é característico das antocianinas, flores, frutos, verduras, folhas, etc. Sendo que a capacidade de antioxidante das antocianinas é cerca de 20 vezes superior à da vitamina C. Essa é a grande vantagem. Antocianinas são também hidrossolúveis, solúveis em água, como a vitamina C, de maneira que não tem nenhum problema por excesso de consumo e não mancham qualquer parte interna do nosso corpo. Não gera fezes ou urina coloridos. Mancha bastante nossa boca mas sem nenhum problema ao contrário nossa língua e boca ficarão sempre jovens é um pouco divertido existem diversas histórias de crianças é, de traquinagem das crianças interpretada pelos pais quando checavam suas bocas roxas Tenho dito que o consumo de um copo de suco por dia é maravilhoso. É só despopar, triturar em liquidificador, colocar um pouco de água, se quiser, e está pronto o suco. Como um antioxidante super excelente, sem dúvida tem ação de prevenção no câncer. Logicamente, nossos, todas as nossas, essa azeitona vem do Eusébio, aqui próximo de Fortaleza. Não tem agrotóxico. Então, ela previne a longo prazo, preserva para que você, preserva a sua saúde, para que você não tenha câncer e também previne o envelhecimento. Isso não é pouco para a propriedade de uma fruta. Envelhecimento e câncer são devidos à oxidação de nossas células. Existem textos ou vídeos mais científicos esclarecendo isso na internet. Paga ou não paga. Busquem quem se interessa aprofundar pelo assunto. Repetindo... Sou farmacêutico, pesquisador e quero dar continuamente a minha contribuição para o assunto. Onde tem azeitona preta, mais conhecida aqui no Ceará, ou jambolão, é o nome que eu gostaria de adotar? Na banca do senhor Raimundo, em Messejana, na feira de domingo. No centro, na próxima igreja Coração de Jesus uh, por, Vendida por vendedores ambulantes As árvores existem em diversos lugares de Fortaleza Os preços variam de 3 a 6 reais o litro Por facilidade da feira, eles vendem em litro e não em peso Assim como o açaí, dá para fazer sucos deliciosos, sorvetes, mousses e geleias, mesmo que o alimento não. Desde que o alimento não perca a cor roxa maravilhosa que tem. Pode ser formulado qualquer alimento, sempre em um pH ácido. PH ácido é o pH. Característico do limão, do caju, da goiaba. Enfim, na dúvida, coloque algumas gotas de limão no seu al a a alimento estará re resolvido a questão do pH. 100 gramas de antocianina pura no mercado, produção americana, da. É, custa cerca de R$ 2.500. Daqui a pouco teremos cremes chiques vindos da França ou dos Estados Unidos por preços bastante gordos e o nosso jambolão estragando no chão. Beijo a todos, espero ter contribuído de alguma forma para que as pessoas interessem, se interessem mais para o consumo, consumo dessa fruta maravilhosa.